Olha, eu não sei você, mas às vezes é bem complicado a gente falar de nós mesmos, não é não? Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que simplesmente não conseguem falar sobre elas mesmas? Simplesmente elas não conseguem organizar os seus pensamentos para falar quais são as suas qualidades, suas competências, seu conjunto de valores, quais são as habilidades que as tornam únicas. que dirá falar dos seus defeitos? Afinal de contas, esse conjunto de qualidades e características foi o que nos trouxe até aqui... O problema é que essa dificuldade de você não conseguir falar de você claramente, ela causa diversos impactos, tanto na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. E muita gente não consegue evoluir para outros patamares porque simplesmente não conseguem falar sobre elas mesmas. Isso é triste. E olha, isso muitas vezes causa um estrago tão grande que a pessoa dificilmente consegue reverter esse quadro. Se liga, você já deve ter escutado alguém que falou o seguinte, olha... Na entrevista do emprego dos sonhos, que eu queria mesmo, eu simplesmente, na hora que o entrevistador me perguntou as coisas, eu não conseguia falar nada. Não saía as coisas que eu poderia falar sobre mim mesmo. E isso para perguntas simples, tá? Por exemplo, um recrutador que pergunta: Olha, por que eu deveria contratar você e não seu concorrente? Explica para mim quais são as suas qualidades, quais são as suas competências que te tornam únicos para que tenha retorno nessa empresa que eu estou te contratando. É uma pergunta relativamente simples, né? Outro ponto importante é, imagina você. Você vai escolher sua profissão, a profissão que você quer para a sua vida. É, e você não sabe quais são as qualidades que você tem, se essas qualidades são aderentes àquela nova profissão que você quer. Já imagina a frustração de você, por exemplo, quer é ser um artista, tem todas as habilidades para ser um artista, as qualidades, as competências e você está se enveredando ali pela, pelo ramo da, das ciências exatas, né, da engenharia mecânica, engenharia elétrica ou o que for. Outro ponto importante, se você não sabe quais são as suas qualidades, suas competências, não consegue vender isso para o mundo exterior, como é que você vai pleitear, por exemplo, uma promoção aí na sua empresa? Como é que você vai mostrar para o seu gestor direto que você é capaz, você está habilitado para essa nova função? É bem complicado esse negócio. Se interessou pelo assunto, então na vinheta já deu o seu like aqui embaixo e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar uma ferramenta de coaching matadora que você vai resolver isso na sua vida de uma vez por todas. Bom, sem entrar muito aí no mérito do que, que nos leva a travar na hora de falar de nós mesmos, e aí eu poderia citar, por exemplo, as crenças limitantes, que são aquelas crenças que nos levam a diminuir o potencial para realizar as coisas que a gente pretende para a nossa vida. E também naquela questão de que a se vender não é muito legal, se vender passa um ar de arrogância, que é uma grande besteira. Em alguns momentos da vida, em momentos cruciais, você precisa externar para todos todos, o seu potencial, quais são suas habilidades, quais são suas competências, o que te torna único neste mundo, para que as pessoas te identifiquem com isso. Então, se você tem alguma limitação com isso, esquece, você precisa se vender mais, você precisa mostrar para os outros quem realmente você é. Para que você tenha novas oportunidades, novas chances de, de promoção, novas chances de emprego, novas chances... É, nos seus ambientes onde você convive, tá bom? Mas sobre crenças limitantes, eu vou deixar isso para um vídeo futuro. Se você quiser saber sobre crenças limitantes, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo bem bacana sobre isso. Aqui eu vou direto ao ponto. Eu vou te ensinar a utilizar uma ferramenta de coaching chamada Matrix Watch, que foi importada do mercado corporativo e é amplamente utilizada no mundo todo, em processos de coaching, para que as pessoas consigam extrair as suas melhores potencialidades e utilizar isso de uma forma bem estratégica. E olha só, eu falei matriz SWAT, não é matriz SWAT, tá? Não tem nada a ver com a polícia. Também ela é conhecida por FOFA, é um acrônimo aqui no Brasil, que vai abordar forças, oportunidades, as fraquezas e as ameaças que cercam o um indivíduo. E essa ferramenta ela foi estruturada com base no conceito que está no livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que foi escrita lá no século V antes de Cristo, e na verdade era um tratado militar, que depois foi importada para o mercado corporativo, muito utilizado, principalmente aí quando vai lançar um novo produto, ou quando uma empresa vai se instalar em um determinado mercado. E o cerne dessa ferramenta é baseada na seguinte frase... Você precisa se concentrar nos seus pontos fortes, reconhecer seus pontos fracos, aproveitar as oportunidades e acabar com as ameaças que te cercam. Bom, então com uma única ferramenta você vai ter uma visão geral sobre você mesmo. Tá? Você vai ser capaz de identificar seus pontos fortes, reconhecer ali seus pontos fracos, aproveitar as oportunidades que você vê no seu meio ambiente e também fugir das ameaças que te cercam. Se liga, rapidamente aí, você consegue listar duas qualidades suas, se conseguir, já escreve aqui embaixo e me deixa saber quais são as suas melhores qualidades. Olha só, se você está gostando desse assunto, já aproveita aqui embaixo, dê o seu like e marca os seus amigos que podem se interessar pelo, pelo, por esse conteúdo. Tenho certeza que esse tipo de ferramenta vai ajudar muita gente. Tá? Então, fica à vontade, só dá o like e compartilhar com seus amigos. Então, vamos lá. Chegou a hora de você fazer a sua matriz SWOT. Eu vou te explicar passo a passo, como você pode construir essa ferramenta para você. Fica com o vídeo. Bom, então chegou a hora de você construir a sua matriz SWOT. Ah, eu quero deixar bem claro aqui é, que uma matriz SWOT empregada no processo de coaching ou também no mercado corporativo, ela é muito mais abrangente, ela é muito, vai, vai muito mais a fundo. Isso aqui é para que você tenha um exemplo de como você pode extrair suas potencialidades, mas num processo de coaching, numa reunião gerencial, e a gente vai muito mais a fundo nisso, tá bom? O primeiro passo que você precisa ter em mente é, ao falar de Matriz Watch é essa frase aí, que ela diz muito, é de Sun Tzu do livro A Arte da Guerra. Você precisa se concentrar nos seus pontos fortes, reconhecer os pontos fracos aproveitar as oportunidades e se livrar das ameaças. Então, o que a gente vai construir aqui são, é uma matriz, são quatro quadrantes, e cada quadrante desse a gente vai identificar aí seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as oportunidades que você tem aí no meio, e também as ameaças que te cercam. Então, você vai conseguir identificar e atuar de uma forma preventiva, uma forma ativa, para que você extraia aí seus melhores resultados, tá bom? Bom, então quando a gente fala aqui em matriz SWOT, ela é uma ferramenta que está dividida aqui em quadrantes, um, dois, 3 e quatro, e a gente vai abordar cada tema desse aqui para que você entenda, tá? Então, por exemplo, os quadrantes, as linhas deste quadrante vai tratar aqui as questões pessoais, que são internas a quem faz a matriz SWOT, né? Por exemplo, a mim ou a você. Nessa linha de baixo, a gente vai tratar sobre questões relacionadas ao ambiente externo. Tá? Então, assim, é, um conjunto de seus amigos, a sua empresa, o ambiente que você está inserido, por exemplo, um país, o Brasil é diferente dos Estados Unidos, então, tudo aí, isso relacionado ao meio externo. Já na parte da coluna, essa coluna aqui vai tratar quais são os pontos positivos, os pontos que te auxiliam na busca de um objetivo. Do lado de cá, são os fatores negativos, né, que te atrapalham aí na busca do seu objetivo. Tá, então, vamos lá. Nos fatores positivos, você tem aqui as forças, tá, os strengths, ou, tratando aqui como fofa, né, as forças que você tem. Do ambiente externo, quais são as oportunidades, opportunities, né, que você vai encontrar aí com relação a onde você está inserido, tá, o seu meio, a, o seu ambiente de trabalho, como eu já falei. Completando aqui o SWOT, é w -S -W -O -T, a gente tem aqui as fraquezas, weaknesses, ou fraquezas. Aqui a gente vai mapear quais são as suas fraquezas, e aqui threats ou ameaças. Né? Então, essa aqui é a matriz SWOT. Então, quando você for elaborar a sua própria matriz SWOT, você pensa da seguinte forma. Os fatores positivos, aqui... Os fatores negativos são essas duas linhas aqui dessa coluna. E quando você for montar, imaginar o seguinte, tudo que for interno a você vai estar nessa linha aqui. E tudo que for externo a essas, essa linha aqui, nessas duas colunas. Ok? Bom, então, é, uma, uma dica aqui para você, como é que você pode construir, por exemplo, as suas forças. Né? Então você tira um tempo para você Pensar aí em quais são as forças, o que te identificam qual, no seu mente interno, as questões pessoais. Né? Quais são as suas características que podem te auxiliar na música, no seu objetivo. Se te faltar algum tipo de informação, você pode consultar alguém, tá? um amigo, um antigo gestor, uma pessoa de sua confiança que te fale, olha, eu, eu, tô, eu tô com dificuldade para encontrar quais são as minhas forças. Aí você bate um papo com essa pessoa, ela vai te falar o seguinte, olha, eu acho que você é competente, eu acho que você é ético, é, nos momentos que a gente trabalhou você é, sempre se mostrou prestativo, então essas são suas forças, tá? E da mesma forma, esteja é, aberto também para receber os fatores negativos, né, que também são importantes para você mapear, para a gente tratar e eu vou te mostrar rapidinho daqui a pouco. Então, por exemplo, né, eu mapeando aqui algumas competências, isso aqui não se refere a nenhuma pessoa específica, nem a mim, nem uma outra pessoa, nem dos meus clientes. Mas imagina o seguinte, olha, forças. Uma pessoa dedicada, uma pessoa rápida, uma pessoa organizada, uma qualidade excelente nas entregas dos trabalhos, uma pessoa que é empática, ou seja, se preocupa com o outro, tem foco no cliente e também foco em resultados. Então, essas são as forças que foram mapeadas, é, basicamente, aí você batendo um papo com amigos ou enxergando você no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. Então, as forças estão já mapeadas aqui. próximo passo é a gente identificar quais são as fraquezas. Né? Então, por exemplo, uma pessoa tímida, uma pessoa ansiosa, uma pessoa perfeccionista. Eu coloquei ansiedade e perfeccionismo como, fra como fraquezas, é, aqui para te chamar atenção, porque em alguns processos é, de, de entrevistas, alguns processos seletivos, as pessoas gostam de falar que são, têm ansiedade e que são perfeccionistas, né? Então acham que são defeitos menores, né? Mas, por exemplo, o perfeccionismo ele pode causar uma série de dificuldades, principalmente se a vaga necessitar de uma pessoa muito ágil, uma pessoa que... que Vai entregar, mais uma rapidez. O perfeccionista tende a demorar mais porque ele quer refinar o trabalho, etc. E tal. Mesma questão com ansiedade. Então as pessoas ansiosas, elas tendem a querer resolver tudo rápido, etc. Então são questões que você precisa tomar cuidado, Eu coloquei aqui só para que você tome cuidado, na hora de elaborar ali o seu script para uma entrevista, por exemplo, né? Você vai abordar quais são suas forças, Caso o, o, o entrevistador te pergunte quais, quais são suas fraquezas, você também saiba extrair ali é, como você vai utilizar isso de forma estratégica, beleza? Próximo passo é, como é que são as oportunidades onde você está inserido? Seu mercado, é, sua, sua família, o seu ambiente de trabalho, enfim. Então, por exemplo, um, é, a, nessa avaliação a gente identificou que o mercado para essa pessoa é um mercado crescente ela tem uma boa rede de relacionamentos que podem levar ela para outras, outras áreas, elas podem auxiliar aí no processo de, de promoção, etc. E tempo para estudar as tecnologias, são oportunidades, a pessoa ela organizou o tempo, a vida dela, e ela tem tempo para estudar as novas tecnologias. Tá? Então, note aqui que isso tudo está relacionado a algo externo, ao um ambiente externo onde ela atua, tá? não, já não é mais questões pessoais. Da mesma forma, existem as ameaças que também cercam qualquer ser humano, qualquer cidadão. Então, por exemplo, é, ter a concorrência das novas gerações, então se uma, uma pessoa já está na numa, numa maturidade aí com relação à idade, é, ela sempre vai encontrar aí as novas gerações muito rápidas, muito ágeis, é, sabendo trabalhar com tecnologias, enfim. Então, isso são ameaças que você vai encontrar aí no seu dia-a-dia. No seu -dia. E dificuldade para mudar de país, por exemplo. Tá? Então, você tem um, uma multinacional que, de repente, te oferece uma vaga é, na Europa ou também nos Estados Unidos, enfim. Então, essas são as ameaças que vão a te atacar aí no seu dia-a-dia. -dia, tá? Então, isso aqui está mapeado para questões corporativas, mas você pode utilizar aí no seu dia-a-dia, é, nas questões aí, se você é um profissional liberal, você pode é, extrair muitas informações riquíssimas aí sobre, sobre o seu, sobre o seu, seu SWOT, tá? as suas, suas características. Beleza, então feito isso, o que, que a gente faz? Opa, só isso? É, eu, já estão me conhecendo melhor aqui, mas e aí? O que, que eu faço? Bom, eu sou dedicado, eu sou rápido, organizado, tenho qualidade nas entregas, sou empático, tenho foco no cliente e também foco em resultados, olha só num pequeno espaço aqui quantas qualidades eu consegui marcar quantas qualidades eu consegui identificar para mim por exemplo tá então se alguém perguntar para mim profissionalmente o que que como é que eu te identifico profissionalmente olha dedicado rápido organizado qualidades entregas empatia foco no cliente foco no resultado qualquer é, recrutador vai gostar de ouvir esse tipo de, de qualidade tá de força bom minhas fraquezas são timidez ansiedade e perfeccionismo Tá? Se for o seu caso, se for o meu caso, dessa forma. Maravilha. Mercado crescente são as oportunidades, rede de relacionamento, tempo para estudar as tecnologias e as ameaças são as concorrências das novas gerações e dificuldade para mudar de país. O que, que eu faço com isso? Bom, eu tenho isso aqui muito bem definido. Eu consigo é, rapidamente memorizar isso. Se alguém me perguntar, eu já tenho isso aqui na ponta da língua. Mas não é só isso. O que, que a gente precisa fazer? Eu preciso traçar um plano de ação para resolver isso aqui. A timidez e a fraqueza, que são fatores negativos que atrapalham na busca do meu objetivo. Então vamos lá. Lembrando, concentrar os pontos fortes, reconhecer os pontos fracos, aproveitar as oportunidades, se livrar das ameaças. Tá? Então vamos lá, vamos focar aqui nos pontos fracos agora e nas ameaças. O que, que você pode fazer? Você pode elaborar um plano de ação, pequeno, você pode utilizar aí é essa mesma planilha que eu, que eu coloquei aqui, uma estrutura assim, ou pode utilizar de outras ferramentas, como 5W 2H. São ferramentas de gestão mais robustas, tá? Então, vamos pegar aqui as fraquezas, todas elas, e as ameaças, a timidez, ansiedade, perfeccionismo, concorrência nas novas gerações e dificuldade para mudar de país. E vamos traçar, aqui, é, vamos traçar aqui um plano de ação rápido e consistente, tá? Então, timidez. Como é que eu posso resolver isso? Existem várias formas, tá? Então eu escolhi aqui a matricular em escola de teatro. O prazo, maio de 2019, e eu ainda não iniciei esse processo. Ansiedade. Ansiedade, existem também formas de você contornar isso com ansiedade, como praticar meditação, fazer esporte ao ar livre, uma série de questões para você diminuir o nível de ansiedade, ficar mais tranquilo com você mesmo. Então, fevereiro de 2019. 2019 já está em andamento. Perfeccionismo. Perfeccionismo pode ser considerado uma grave, um grave problema para uma determinada vaga. Então, o que você precisa fazer? Estabelecer padrões aceitáveis nas entregas do seu trabalho, sem comprometimento do prazo. Então, por exemplo, um, um trabalho precisa ser entregue em uma semana, você tem que se adequar à qualidade e a esse prazo. Então, você... Ah, eu, Precisaria de duas semanas, mas duas semanas não dá, preciso disso em uma semana para ser entregue. Ok, então você tem que estabelecer esse critério para você. Concorrência das novas gerações. O que você precisa fazer? Manter uma rotina de atualizações, fazer cursos, aprender sobre as novas tecnologias. O prazo de fevereiro de 2019 já está em andamento porque faz parte de uma, um aperfeiçoamento contínuo. Tá? Então um profissional bem antenado ele precisa estar tá, ah, sempre em evolução contínua. Dificuldade para mudar de país. Bom, aí são, são vários, né? Se você tem limitações que você não quer ir para outro país ou se você tem só dificuldades e você precisa é, com, completar alguns gaps que você tem aí na sua, na sua carreira. Como, por exemplo, não falar o idioma. Então, você pode fazer curso de inglês e já de antemão aí tirar o visto, tá? A, a questão de passaporte, tirar visto. Então, para abril de 2019, o status é não iniciado. Bom, então dessa forma você tem aí uma matriz SWOT bem elaborada, que com ela você é capaz de conseguir mapear numa única página quais são suas características principais, suas forças, suas oportunidades, quais são as ameaças, quais são suas fraquezas. E o principal, como utilizar isso de forma estratégica? Nessa tabela aqui você tem um plano de ação que está muito bem elaborado, atacando seus principais fraquezas e ameaças, com prazo e para ser iniciado para que você consiga obter aí o resultado esperado. Beleza? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.